Eu, em termos de carreira, sou um indivíduo que está, permanentemente, a olhar para o futuro. Uh, e eu, quando iniciei esse projeto, em 97, 98, eu tinha a firme convicção que o futuro estava no digital e, e investi, e fiz um mestrado em Espanha, uh, na área do e-commerce e business. E, e, claro, tinha uma componente de marketing digital. E... Nisto, ou havia muita gente que uh, participava nesta onda, uh, e quando digo muita gente, ainda era uma minoria, mas havia, havia muita gente que entrava com um, uma fé, autenticamente, mas pouco investia na sua própria educação. E eu, na altura, fui um dos poucos que eu fiz. Uh, e eu tirei o -me mestrado em Espanha justamente porque em Portugal não tinha nada que eu pudesse que eu pudesse fazer. Uh, então, fiz uh, e tive a oportunidade de uh, rapidamente, uh, logo após fazer o mestrado, fui convidado para ser docente uh, de marketing digital numa pós-graduação, e estamos a falar no ano 2001, o que me fez andar a falar no deserto durante, eu diria, pelo menos oito anos, uh, em que eu era... O, o indivíduo mais jovem da, da pós-graduação, todos os eram professores com os seus 50 e eu na altura estava com pouco, pouco mais de 30 e pronto, era um miúdo que falava de uma coisa que era marketing digital, que era um bocado ridícula, mas pronto.